E aí galera, Dinata tá com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui, olha só como eu fico diferente Sem aquela barbichinha, fica bastante diferente, né? Quando eu corto, talvez vocês vão assim Ah, deve ser outro cara nesse canal Mas não, sou eu, Dinata Bom, o negócio é o seguinte galera, eu gostaria muito Se você puder ajudar esse canal É simples Clica no like e comenta qualquer coisa Qualquer coisa, qualquer coisa é até coisas que não sei, não, não, não referentes ao, ao, ao vídeo, beleza? E porque ajuda a engajar o vídeo, ajuda o vídeo a ser alavancado, beleza? E se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na descrição. O negócio é o seguinte, vai assistir aqui vídeo de jogadores espetaculares, jogadores incríveis do GTA. Vamos olhar, vou dar o play, a gente vai comentando. Aqueles, ó, aqueles caras que são acima da média. No GTA tem... Caraca, o cara bateu no que ali, velho? No GTA tem muitos caras acima da média, irmão, jogando. Olha isso, velho. Olha isso. Ó. São os melhores jogadores de GTA V, ó. Ué, o míssil... Não, isso aí foi... E acho que vai ter umas... <risos> Não, e também vai ter umas cagadinhas, né, mano? Não é só habilidade. Tem umas cagadinhas. Olha lá, o cara tirou, no maluco. Olha isso, mano. Olha isso. Você, você teria condição de fazer isso? Não. Então vai ser os melhores jogadores e... Nossa, essa pintura tá bonita nesse carro. Eu nunca vi, velho. E aquelas cagadinhas é... que acontecem, né? Mas são épicas. Tipo essa... Jamais o cara ia pensar em fazer isso. Mas tem uns caras que fazem uns negócios incríveis. <risos> ó, o cara perdeu. É, isso aí eu não sei. Cagada, né, mano? Cagada, isso aí, né? Aí, ó. Isso daí é habilidade, irmão. Isso daí é habilidade, cara. Você... Acho que uma vez o. Foi o Cláudio. Olha lá, caiu. Se eu não me engano, uma vez o Cláudio. Olha lá, isso é habilidade. O Cláudio que, de... que atirou no. O Cláudio André. O Doctor. É... Quem lembra dele aí, né? Acho que muita gente ainda tem, sente falta dele, né? E... Ele acertou, se não me engano, um caça atirando. Não sei se foi ele, velho. Sinceramente. Olha lá. Olha o tiro que o cara deu, mano. Então são jogadores... Bizarre, Ó. Os caras que manjam. Inclusive os que eu mais curto. Olha lá. Ah, isso aí é... Mano, isso aí é o okay, quê? Isso aí é o okay. quê? É habilidade ou cagada? Comenta aí, galera. Habil... Olha! Como pode, velho? Ah, eu... Nem entendi. Ó, oh, aquele tirinho futuro. Habilidade ou cagada? Ó. Oh. Deixa eu baixar essa música aqui. Que normalmente essas músicas, elas... Essas de corrida eu costumo dizer que é cagada, as coisas que acontecem, mano. Isso aí, ó. Isso aí não. Mas tem umas de, de. que os caras mandam, ó. Isso daí já é. Provavelmente o cara. É. O cara. Olha lá, três caças. Olha lá, isso daí, ó. Olha aí, não. O cara, joga... o cara joga demais Mas isso aí, tem, tem uns que os caras Combina ali, né? Mas tem que ter habilidade Eita, caramba Olha lá, Eita, tá no caixa já Sacando o dinheiro Olha lá, isso aí, mano O cara domina isso aí, caras que faz isso aí Ó Nossa, ele acertou o cara do carro, foi isso? Ih, essa Pombei com a C4, velho. Tem isso no GTA? <risos> Como assim? Peraí, velho. Isso aí é, é 5M isso aí? Ou tem no GTA? Que você... Nunca. Faz tanto tempo que eu não entro no online, velho. agada. Isso é habilidade. Normalmente costuma ser habilidade, ó. Ó. Normalmente costuma ser habilidade isso aí. Mano, tem uns caras que andam com esses aviões, velho, que eu acho bizarro os caras fazem, velho. Vamos ver o que, que esse cara vai fazer. Nossa, ele vai... Aí, que isso aí é o quê? Habilidade... Maluco Inclusive tem um cara que pula assim, aí E passa no meio dos buraquinhos É antigo isso aí Isso aí normalmente, né? Aquela de leve, aquela borrada de leve Corrida normalmente Essas que são tipo um carro bate O cara vai, consegue, olha lá Isso aí normalmente é Aí moto Moto costuma ser Abili... Olha aí Costuma ser habilidade isso aí, ah, mano Isso aí o cara, ah, velho Na moral, mano as de BMX, na minha opinião, são as mais incríveis, cara. Caraca! Vamos ver. Ab habilidade, habilidade, habilidade. Habilidade, isso aí é habilidade. Isso aí é habilidade. Aí o cara calculou. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, esses caras com aviões são os mais legais, ó. Caramba, o que, que é isso? Ah, não é possível que os caras veem e caiu em cima um do outro, velho. O que, que ele fez? Ele atirou pro alto. Vai acertar? Mano! Ué? Olha isso, o cara acertou o maluco ali, ó. Finish. nossa quanto <risos> cara caiu, velho. Isso daí é... Acontece com qualquer um, mano Já fala que era mitada, né, mas... Cagadinha de levels Ah, o cara vai cair no... Não, mano o que que esse cara fez? Ele tá... Não, você viu que o carro tá tão batido Que ele ficou tentando, tentando, tentando fazer isso aí Você viu que o carro tava todo lascado Que ele tava tentando fazer isso E nossa... Ele... Ih! Uh! E tem aquela, né? Do trem te passar, né? Então tem um time, né? Olha lá, olha lá Caraca, que carro é esse, velho? Ah, sei, sei Cara de asa delta Pulou da asa delta. Não, isso daí provavelmente é habilidade. Malaca! Não, não é, não. Foi meio cagadinha ali. Olha, ele desviou de todos os, os tiros que deram nele ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano. Acertou? Caraca, moleque. Ele bateu no que ali, velho? <risos> ele virou no um, acertou o outro. Aí, né? Ó, isso aí é habilidade, meu irmão. Olha lá. Mano, os caras... F... Jog... Tipo, acho que... Jogou um do lado, o outro do outro. Pra um tentar acertar o outro, mano. Nossa, ele acertou o cara que não tinha nada a ver, velho. Que isso, mano. bagulho de choque ali. Olha lá. Isso daí é habilidade, galera. Isso aí é habilidade. Isso aí, ó. Olha aí. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Nossa, ele acertou o cara que pulou, velho. Como assim? Ele acertou o cara que pulou, velho. Ah lá, isso aí é... Ah lá. Normalmente isso aí é habilidade, né mano? Os caras que ficam treinando pra fazer. Olha isso, cara. Nossa. Ele vai pular em cima do cara, ó. <risos> Shorter... Como assim, velho? Isso costuma ser habilidade, ó. Eu sei fazer esse voozinho com, com a moto. Eita caramba. Que? Como assim, mano? Ah lá, o cara vai. vai... Ó, ó, ó, ó. Ué! <risos> Eu achei que ele ia passar no meio ali, mano. Ah, ele. <risos> ó, o helicóptero, ele. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá. Ó, esses caras, na minha opinião, olha isso, mano. Esses caras são os bons, mano. Esses, ó, olha isso, velho. Olha isso, olha isso, velho. O cara acertou ali, ó, ele acertou a asa. Que isso, velho. Nossa, mano. esquadrilha da fumaça do GTA aí, ó. Ah, é, se você passar naquela linha, dá um, explode o outro, né? Sei lá, ou, se, ou você se explode. Que isso, velho <risos> Salve pelo Gongo. Ah lá, ó, habilidade, ó. ó. Ó, galera, ó. Ah, mano. Cara, naquela distância, ele vai pousar ali. Errou! Load mode, olha lá <risos> Aí, ó cara. Hum, Nossa, mano Caraca, quanto polícia Meu Deus, que que é isso, velho? De onde é isso? Nossa, ele, ele lascou. Será que é algum, alguma hash, mano? Caraca, explodiu tudo Olha lá, acabou com todos os policiais, aí Ah, tem alguém atirando, mano. Ó. Ó, ó, ó. Se liga. Ah, mano, qual é, velho? Ah, não. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, ah lá Ele vai subir? Ué, como assim, véi? Peraí, peraí, peraí, deixa eu voltar Não, peraí, peraí Não, não, não, não, isso aqui eu não entendi muito bem não, galera Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá Olha os caras, mano, na moral, velho Vamos ver isso aqui, velho Olha ah lá, o cara tá na ponta, o cara rampou Ué Que... Que que aconteceu ali que eu não entendi, velho Sei o que, é glitch também? Que joga o cara pra cima assim? Olha lá, o cara acerta o outro ainda, mano. Não ar, velho. Pulou, vai cair na piscina. Toma. Eita. Onde esse cara vai cair? O cara caiu na vaga do estacionamento, velho. Agora tá vindo as boas, hein, mano. Ele vai acertar alguém, velho? 20k de dólar. Será que é algum, é algum serviço ali? Menos 20k de dólar. O cara tá caindo na água e tá saindo, velho. Olha lá, a motinha voadora. Nossa, ele atirou pro alto o bagulho. Ó, ó, ó. Olha aí. Se liga nesses caras, mano. Mano, eu não sei se, se o cara volta o, o, o vídeo pra fazer isso aí. Se é edição. Não. É, ele deixou que ele tava enroscado ali, velho. Que que é isso, cara? Que isso? <risos> que esse cara fez? Ó. Que que esse cara fez, mano? Como é que esse cara foi parar aí no céu? Nossa, ele passou entre as hélices. Possível né? Dá uma bugadinha ali. É algum serviço, tá aparecendo ali, ó. Where did die? É algum serviço. É, não entendi muito bem não. Não consegui arrastar sinal Caraca, salvo pelo jet ski, mano. Ô, oh, policial, caraca! Que? Caraca, moleque! Então ele dispara sozinho? Nossa, o olho viu onde o passou? <coughs> Os caras é muito bom nesse jogo, né, mano? Safe zone Nossa, ele matou Caraca, ele destruiu os três, velho Que isso, mano? Isso é... é mod isso aí, velho, não é possível Acertou o cara Vai explodir tudo Que isso? Olha isso, mano Será que é o 5M, mano? Olha lá Acho que é 5M isso aí com essa galera toda aí. Não, apesar que se estiver todo mundo jogando online, dá pra. Olha lá, o cara tá fazendo.. quem é mais rápido. Dá pra fazer isso, né? Se tiver bastante gente. Caraca, que isso, cara? Olha o avião rodando, o cara.. Olha isso, mano. Cargo plane. Que isso, cara? Caiu na água. Olha lá Olha a quantidade O cara tá O cara tá O cara tá Ué Chovendo avião, mano Não, isso aí é normal Isso só é só normal Mas tem muita gente jogando, hein Olha lá Olha lá os caras lagados Ué Olha a quantidade de avião batendo no prédio do cara. O que é? Pra ver se, se vara? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O canal vai ficar na descrição. Comenta aí qual foi a mais legal que você curtiu. Mais legal? Essa palavra usada. Qual que você curtiu mais? Na minha opinião, o mais insano foi aquele que o cara pulou lá em cima da caminhonete, em cima do avião, que lá foi o mais insano, beleza? Bom, é isso, se gostou, clica no gostei, tamo junto, valeu, fui!